Como eu posso aprender coisas mais rápido e me lembrar delas por um longo período de tempo? Eu não consigo aprender nada, eu leio, leio e não consigo me lembrar de nada. Talvez você esteja tentando absorver informações de mais de uma só vez. Muitas vezes tentar absorver muita informação de uma só vez pode ser esmagador e dificultar muito a sua capacidade de reter e compreender as informações. O cérebro humano tem limitações em termos de capacidade de processamento de informações, e tentar absorver muitas informações ao mesmo tempo pode levar a sobrecarga cognitiva. Isso pode afetar negativamente a atenção, a memória e a compreensão. É importante lembrar que o aprendizado é é um processo contínuo e gradual. Não é possível aprender tudo de uma só vez, é importante ter paciência e ser consistente na prática e revisão do material ao longo do tempo, em vez de tentar absorver tudo rapidamente. Com o tempo e a prática, você pode melhorar a sua capacidade de aprendizado e retenção de informações. Jordan Peterson diz que a chave para reter informações e aprender mais rápido não é ler mais, pelo contrário, é ler menos, você precisa ler com mais intensidade e reflexão. Mas quem é Jordan Peterson? Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense, professor de psicologia e escritor. Tá e como eu faço para aprender coisas mais rápido e me lembrar delas por um longo período de tempo. Comece lendo um capítulo inteiro, depois releia-o e pare para pensar sobre o que você acabou de ler. Refletir sobre o que leu é uma parte essencial do processo de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Quando lemos algo, não é suficiente apenas absorver as informações de forma passiva. É importante também refletir sobre o que lemos e tentar entender como essas informações se aplicam em nossa própria vida. Ao refletir sobre o que lemos, podemos ajudar a consolidar as informações em nossa memória. Além disso, a reflexão nos ajuda a desenvolver uma visão crítica sobre o que lemos e a avaliar se concordamos ou não com o autor. Isso pode levar a novas ideias, insights e descobertas que podem ter um impacto positivo em nossas vidas. A reflexão também pode nos ajudar a integrar o conhecimento que adquirimos em nossa vida cotidiana. Ao pensar sobre como podemos aplicar o que aprendemos em nossa própria vida, podemos tornar-nos mais conscientes de nossas escolhas e comportamentos e fazer mudanças positivas em nossas vidas. Em resumo, a reflexão é uma parte essencial do processo de leitura e aprendizagem. Ela nos ajuda a consolidar o conhecimento, desenvolver uma visão crítica, fazer novas descobertas e integrar o conhecimento em nossa vida cotidiana. Faça perguntas a si mesmo e certifique-se de que entendeu cada palavra escrita. Isso ajuda a garantir que você entenda a informação em profundidade e se lembre dela por mais tempo. Fazer perguntas a si mesmo enquanto lê pode ajudar a melhorar a compreensão do texto e a retenção de informações. Algumas perguntas úteis que você pode fazer incluem qual é o objetivo do autor ao escrever esse texto? Quais são os principais pontos que o autor está tentando transmitir? Como essas informações se relacionam com o que já sei sobre o assunto? Quais são as evidências ou exemplos que o autor usa para apoiar os seus argumentos? Como eu posso aplicar essas informações em minha própria vida ou trabalho? Ao fazer essas perguntas, você estará se envolvendo de forma ativa com o texto, o que pode ajudar a melhorar a compreensão e a retenção das informações. Além disso, certifique-se de que entendeu cada palavra escrita, pois isso é fundamental para a compreensão do texto. Se você encontrar uma palavra que não conhece, é importante procurar o seu significado para não perder o contexto e a mensagem do autor. E o que mais posso fazer? Experimente dormir após a sessão de leitura. O sono ajuda a consolidar as memórias e a fortalecer a retenção de informações. O sono é fundamental para a consolidação da memória, o que significa que ajuda a transformar as informações que aprendemos em memórias duradouras e a fortalecer a retenção de informações. Durante o sono, o cérebro processa as informações que foram adquiridas durante o dia, consolidando as memórias e fortalecendo as conexões neurais associadas a elas. Isso significa que, se você ler algo antes de dormir, o seu cérebro terá a oportunidade de processar e consolidar essas informações durante o sono, o que pode ajudar a melhorar a retenção de informações a longo prazo. Além disso, o sono também é importante para a recuperação mental e física, o que significa que um sono adequado pode melhorar a capacidade de concentração, o humor e a disposição mental para o estudo e a leitura. Por isso, se você está estudando ou lendo algo que é importante para você, é uma boa ideia tentar dormir bem após a sessão de leitura para ajudar a consolidar as informações e a fortalecer a retenção de informações. Se você gostou dessas dicas sobre como melhorar a sua capacidade de aprendizado e retenção de informações, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este, clique no botão de inscrição, ative as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, continue aprendendo e expandindo seus conhecimentos.